Maker. Maker. Maker. Maker. Fazer é um jeito de conectar o que a gente tem na cabeça com a realidade. Maker é a pessoa que faz, que materializa uma ideia, coloca ela no mundo. Fazer é revolucionário. Consegue despertar o espírito maker das pessoas, nas cidades, nas escolas.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 Canal Maker é uma plataforma de conteúdos ligados à cultura maker. Inovação, criatividade, empreendedorismo, tecnologia, educação. Uma oportunidade para todo mundo virar maker. Como é a experiência de botar a mão na massa e materializar algo pela primeira vez? Quem foram as mulheres makers que mudaram a história com suas invenções? biotecnologia ainda vai salvar os seres humanos. Como a cultura maker transforma o nosso jeito de aprender as coisas? Entrevistas, bate-papos e transmissão ao vivo dos nossos Fab Talks com grandes nomes da cultura maker. Esse projeto do Canal Maker é um projeto de criar mais makers de todas as idades em todos os lugares em todo o Brasil. Eu sou CEO do FabLab Recife, mas eu não gosto desse negócio de CEO, não. eu me considero mais um juntador de gente, um articulador de gente. Eu identifico problemas, oportunidades e junto uma galera foda para resolver ou aproveitar essas oportunidades. Muitas vezes, isso termina virando um novo negócio ou uma experiência interessante e por aí vai. E antes de começar a brincadeira, é... eu estou sempre prototipando coisas novas, inventando coisas novas. E hoje, Michel, que é meu sócio que está ali, que é educador maker, ele inventou que eu tinha que botar um quiz aqui na, na, na minha conversa. É... A gente fez uma brincadeira ontem no estande da Petrobras e foi massa a história do quiz. E aí, porra, a gente tem que fazer também. A gente imitou a galera e vai rolar uma história aqui, então você já pode adiantar e baixar o, o Kahoot é, através desse link aqui, Rebrandly Quizmaker, que no final eu vou colocar o pin para vocês colocarem aí no, no, no Kahoot e aí são, tem algumas perguntas para vocês responderem e aí a gente a gente pegou emprestado uns brindes lá do stand da Petrobras, a gente, quem tiver a maior pontuação aqui no final dessa brincadeira, é, vai levar esses brindes. Agora, como eu tenho uma tendência a estourar tempo, e provavelmente vou estourar de novo hoje, se acontecer do tempo estourar e não der tempo da gente fazer a brincadeira do quiz aqui no final, a gente fica num cantinho ali, e aí eu vejo lá o resultado que deu e a gente vê o que, é que acontece, tá bom? É, vamos embora porque comigo o tempo sempre é curto. E no final eu vou botar de novo essa tela aí, se alguém quiser pegar o contato para entrar na lista de distribuição é, e receber os conteúdos que a gente produz, também pode anotar e eu vou começar agora, mas no final eu boto de novo esse slide, se alguém não conseguir pegar agora. E aí... É, tudo que a gente faz é baseado em, na busca de respostas para perguntas ou na busca de soluções para problemas ou para oportunidades. E tem uma pergunta é, que eu tenho me feito é, há algum tempo, que é como as pessoas consumirão coisas em 2054. Vocês devem estar se perguntando por que 2054, né? mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. e já vou dar um spoiler, eu não tenho a mínima ideia de como as pessoas vão consumir coisas em 2054. Mas eu tenho algumas pistas e são essas pistas que eu vou trazer aqui para vocês. E eu sempre gosto de começar minhas falas citando Tom Zé, um trecho de uma música de Tom Zé, que inspirou Chacrinha, inclusive. É, que ele, ele Tem uma música que ele diz, eu estou te confundindo para te esclarecer, e estou te esclarecendo para te confundir. É alguma coisa assim, provavelmente está errado, mas é alguma coisa nesse sentido. Assim. Então, Algumas vezes as pessoas chegam para me ouvir falar com a expectativa de que eu traga um bocado de coisa nova, de esclarecimentos e tal, e às vezes essa galera termina saindo mais confusa do que chegou. Mas eu acho que isso é importante também, o que a gente quer é promover a reflexão. E essa reflexão em mim começa com uma fala muito bacana de Mujica. Quem não conhece Mujica... Por favor, procurem conhecê-lo, porque ele é uma das pessoas mais incríveis do mundo. Eu estava tomando um dia desse e joguei a enquete na mesa: por quem é mais foda, Mujica ou Papa Francisco? Foi um cacete da porra, e, e que é outro cara foda, o Papa Francisco também. Eu acho que vale muito ver as coisas que ele tem dito, que ele tem escrito e tal. Olha, eu não sou católico, não, tá? Eu não estou fazendo é, defesa da, da... Enfim, vamos embora. Eu toda vez... Ah, outra coisa que me lasca nessas falas são os parênteses que eu vou colocando no meio da conversa, que aí termina que uma fala de meia hora vira duas horas. Mas vamos em frente. O era ser feliz com pouco... o som, o pô. ser feliz com pouco... Y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logran nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, Y la economía tiene que crecer, porque si no creces es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras com o tempo de vida que tuviste que gastar para ter essa plata. Mas com esta diferença: a única coisa que não se pode comprar é a vida. A vida se gasta. E é miserável gastar a vida para perder a liberdade. Esse cara é muito foda. Velho. Toda vez, eu vejo esse vídeo pelo menos umas 4, 5 vezes por semana e toda vez eu fico arrepiado. É, tem uma versão, você acha fácil no YouTube, a versão completa dele, tem uns 10 minutos mais ou menos esse vídeo, é muito foda, é uma série chamada Human, só gente foda para se foder, no nível máximo, assim, é, dando seus depoimentos de vida e tal, é muito, muito bacana. Mas o, o, que, o que é que tem a ver é, um senhorzinho como Mujica falar sobre a necessidade da gente rever nosso comportamento de consumo com a pergunta do início dessa conversa, que é como as pessoas vão consumir coisas em 2054? Na minha visão, tem tudo a ver porque é, eu entendo que a nossa sociedade chegou num modelo de consumo é, que é insustentável em todos os sentidos. Não estou falando apenas é, das questões ambientais, que são fundamentais, mas eu estou falando da qualidade de vida da nossa sociedade, que ela foi induzida a acreditar que deveríamos ser baseados no consumo, que deveríamos basear a nossa vida no consumo de coisas, em ter coisas, acumular coisas e cada vez mais coisas. E aí eu me pergunto, é, será que a gente está realmente vivendo uma crise econômica ou uma crise de valores? Será que essa lógica burra que empurraram na cabeça da gente, de que a gente tem que ter coisa pra caramba, tem que acumular coisa pra caramba, faz sentido? Será que a quantidade de coisas que a gente acumula determina se a gente é feliz ou não? Qual é o real impacto disso? Porque se fosse assim, não tinha rico em depressão, na verdade. Se a quantidade de coisas que você tem fosse determinante para você ser feliz, não existiria rico deprimido e não existiria é, suicídio de rico. É, então, eu acho que está claro que não é a quantidade de coisas que, que você tem que vai ser determinante para você ser feliz, agora também não estou fazendo discurso, ah, vamos todo mundo ser hippie, ah, vai para Cuba, não sei o que, não, não tem nada a ver, eu acho que a gente precisa pautar a nossa vida nas experiências que a gente vive, eu adoro viajar, é, comer bem, é, é, enfim, visitar lugares fodas, ter experiências fodas, mas não necessariamente eu preciso é, ter tantas coisas que justifiquem isso, por exemplo, eu sempre sonhei pilotar uma Ferrari, mas será mesmo que eu preciso ter uma Ferrari? Será que eu preciso juntar um milhão de dinheiros para trocar um milhão de dinheiros por algo, por, um, por uma coisa? Eu acho isso de uma estupidez danada. Eu tive num evento em Paris, eu vi uns, uns caras lá alugando Ferrari é, no centro de Paris. Era 100 euros para você dirigir 20 minutos a Ferrari. Eu fiquei tentado pra caramba, mas eu disse, porra... É a mesma merda de você comprar uma Ferrari no Brasil, né? você não vai conseguir colocar mais do que 60 a 80 km por hora nela, eu quero botar 300 km por hora nela. Aí pagar 100 euros para dar duas voltas na praça é, a 20 km por hora numa Ferrari, pô, eu só vou ficar mais agoniado, mais frustrado ainda. Né? Mas eu fui pesquisar e descobri que com 10 mil euros eu consigo é, brincar com uma Ferrari numa pista de corrida, numa pista de Fórmula 1. E, e aí sim botar 300 km por hora. Quer dizer, eu, não, eu não realizei esse sonho ainda, mas vocês entendem o quão diferente é você realizar o sonho com 10 mil euros e pilotar uma Ferrari, ao invés de passar a vida toda tentando juntar um milhão para realizar esse sonho de pilotar uma Ferrari? É sobre isso que eu estou falando. A gente rever o nosso comportamento de consumo. E isso não significa deixar de realizar sonhos. Eu acho que a gente precisa, na verdade, é rever que tipo de sonho a gente quer ter e o que é preciso fazer para realizá-los. E isso não é discurso autoajuda, não, tá, gente? Eu odeio discurso autoajuda. Eu acho que é uma reflexão importante. Tá ruim o som aí, é? Galera da técnica. Galera da técnica. É hora do almoço, tá? Galera da consumo. Galera, galera, o som tá uma merda aqui pra galera. O som tá ruim pra galera lá, lá atrás. Tem como mexer alguma coisa? Vocês não estão ouvindo nada. É? E agora? Vamos lá, vamos fazer mais barulho aí. Vai, briga de barulho agora. É, melhorou, né? Porra, agora, quem aqui já teve uma linda, velho? E vocês contrataram aqueles, aqueles pirralhos que saem explicando os pontos turísticos e tal, e quando você interrompe eles, eles têm que começar do começo, pronto, sou eu. Vou começar tudo de novo agora. Eu tenho um problema seríssimo de dispersão. Na minha época de colégio, eu tenho certeza que teriam empurrado Ritalina em mim, se existisse Ritalina na época. Mas vamos embora. É... E no meio dessa reflexão toda sobre. Agora, né? No meio dessa. O rapper, né? É, no meio dessa reflexão toda sobre o é, meu comportamento de consumo, e aí faz quatro anos que eu não tenho carro, e foi uma decisão bem difícil, eu tinha certeza que ia dar merda, e hoje eu não sinto falta nenhuma de, de carro. É, eu também refleti sobre como as pessoas pautam suas vidas na expectativa de tentar deixar algo para os filhos. Assim. Então, é, eu comecei a me questionar, porra, será que faz sentido mesmo eu ter que... É, passar toda a vida, eu estou juntando dinheiro para deixar uma herança para os meus filhos, porra, meus filhos que se fodam, velho, eu tenho, eu tenho que passar para eles os valores necessários para que eles façam o que quiserem da vida, inclusive serem ricos, desde que eles façam por isso, eu não vou deixar filho rico, porra, eu tenho que, eu tenho que ter, é, eu, eu acredito que a verdadeira herança que eu tenho que deixar para os meus filhos é a capacidade de olhar para o mundo e ter a consciência de que ele pode acessá-lo e ter a, a tranquilidade para olhar para o vizinho, e saber que ele também tem que acessá-lo. É você conseguir ser global e ser local ao mesmo tempo. Você conseguir olhar para as pessoas que estão ao seu redor e se conectar com elas. Se meus filhos forem capazes de fazer isso, eles vão fazer o que quiserem, inclusive ser ricos. Inclusive eu vejo até a cena, eu moro em Bundo lá, minha cabana, e pegar meu último dinheiro e digo, por favor, traga minha última cerveja, não sei o que, ou o último beck. É... E aí... É, isso mudou muito minha vida, você parar de se agoniar e ter que ter coisas, isso é muito importante. E tem um cara que eu acompanho, chamado Jeremy Rifkin, esse cara é muito foda, ele, ele, ele tem uma teoria muito bacana, ele diz que no futuro vai haver uma fusão entre o mal sucedido modelo socialista e o mal sucedido modelo capitalista. Eu acho que está claro para todo mundo que esse modelo está dando errado, né? A não ser para quem é rico, né? Porque a gente vive num planeta em que 26 pessoas detêm a mesma riqueza que 3,8 bilhões de pessoas. Gente, isso é muito... Isso é surreal, pô. 26 pessoas detêm a mesma riqueza que 3,8 bilhões de pessoas. É lógico que esse modelo não está dando certo, pô. É lógico que esse modelo está errado e a gente precisa revê-lo. E aí, Jeremy Rifkin, ele diz que Dessa fusão entre o mal-sucedido modelo socialista e o mal-sucedido modelo capitalista, vai surgir a sociedade do compartilhamento. E a gente já vem percebendo várias pistas nesse sentido. Você vê o compartilhamento de casa, de carro, de bicicleta, de roupa. É, são pequenas pílulas dessa transformação e dessas mudanças que vão ocorrer, principalmente na forma como a gente consome coisas. E aí eu pergunto aqui, quem aqui se sente maker? Quem aqui acha que é maker? Levanta a mão aí. Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Vamos lá, vou fazer essa pergunta de novo, lá na frente. É, agora, quatro, cinco pessoas responderam, mas a galera sabe o que é, que danado é isso, o Movimento Maker? É, vocês já ouviram falar de Fab Labs? É, vocês ouviram falar de um Batalha Maker Brasil, não? Ouviu? aí, três pessoas, tá vendo? É um, um reality do Discovery Channel que eu participei, é, era uma espécie de Masterchef Maker, é, Marcelo Tais foi o apresentador, eu fui um dos jurados, junto com Rita Vu e Ricardo Cavalini. E foi massa, porque esse programa passou para a América Latina todinha. Né? E aí eu sou, hoje eu sou internacionalmente desconhecido, né? porque aqui só três pessoas reconheceram, então é assim, qualquer canto que eu vou. É, mas o que é esse danado, esse movimento maker? É quando as pessoas me perguntam... É, quando surgiu o movimento, tem gente que diz que foi dos anos 60, dos anos 70. É, para mim, esse movimento surgiu desde que a gente aprendeu a manipular fogo e a criar as primeiras ferramentas. A gente é meio maker por essência, por instinto. A gente precisava fazer coisas para resolver problemas desde sempre. Só que, principalmente quando chegou a danada da Revolução Industrial, a galera convenceu a gente que a gente não precisava ter coisas, porque a gente podia comprar pronto. Só que esqueceram de avisar a gente que para comprar pronto a gente precisa de dinheiro, né? Então, o resultado é esse que a gente está vivendo hoje. Uma sociedade cada vez mais dependente é, do trabalho, mas escravizada pelo trabalho, e aí independe de, de, de classe social. A gente vê isso em todas as classes. Independente é, de do quão rico você é, você sempre quer ser mais rico, quer ter mais coisas. E o que a gente precisa fazer é rever esse modelo, é rever a forma como a gente consome coisas. E, na minha visão, ela passa por a gente começar a refletir sobre será que a gente precisa realmente comprar aquilo ou será que a gente pode fazer aquilo? Entendeu? Ou será que a gente pode pedir emprestado para alguém e usar? Quem tem furadeira em casa aqui? Quantas vezes por ano vocês usam a furadeira? Uma, duas vezes, três vezes por ano, né? Aqui, supondo que vocês fossem todos vizinhos aqui, as dez pessoas que levantaram a mão, vocês têm, teriam em tese dez furadeiras num raio aí de um ou dois quilômetros, quando só precisaria ter uma furadeira, e essa furadeira circularia pelo bairro todo quando necessário. É assim que a gente vai consumir coisas em 2054, essa é mais uma pista. Ao longo dessa conversa eu vou soltando várias pistas de como a gente vai consumir coisas em 2054 e no final das contas, ela é uma resposta. essa é uma pergunta com resposta difusa mesmo. Mas o mais importante é que fazer é mais legal do que comprar, é mais interessante do que comprar. Eu digo isso com muita tranquilidade, eu tenho dois filhos, João tem 11 anos e Otto tem 8 e o maior problema que eu tenho dentro de casa hoje, principalmente com o Otto, é a quantidade de caixa de papelão que a gente tem armazenada lá, porque é, toda caixa vira alguma coisa dentro de casa, entendeu? E eu não lembro a última vez que. E recentemente eu entrei numa loja de brinquedo com eles para comprar um presente para uma filhada e eles não pediram para comprar nada. Eu fiquei espantado, assim. Lógico que eu não dei ideia, né? Mas eu fiquei só observando: nenhum dos dois, com 8 e 11 anos, pediram para comprar nada, assim. E a gente ficou meia hora com minha sobrinha de cinco anos, ela escolhendo o presente dela e tal. E aí eu pensei, é, pô, se os piratas estão começando a ter um olhar diferente para as coisas, eu acho que a gente tem salvação, né? Porque eu com 11 anos de idade, sem entrar numa loja... É, e minha mãe dissesse, ah, escolha alguma coisa, eu escolheria qualquer coisa, mesmo que não tivesse nada que prestasse, mas eu saia dali com alguma coisa a comprar. Mesmo que fosse uma merda, mas eu comprei alguma coisa. E eu, eu garanto que aqui muita gente faz isso, eu ainda faço isso, e eu fico com peso na consciência danado quando eu faço. Mas, se fazer é mais interessante do que comprar, fazer junto é mais legal ainda. E a diferença que a gente está vivendo hoje é, do, que, do movimento que rolou principalmente a partir dos anos 60 de que a gente sai daquela lógica do gênio na garagem sozinho criando o computador pessoal e vai para uma lógica da galera que se junta num FabLab ou num coworking ou num evento como esse aqui pessoas que muitas vezes nem se conhecem e de repente estão fazendo algo juntos. Então, a escala de criação e produção das coisas, muda radicalmente a partir do momento que a gente começa a fazer coisas juntos, e principalmente juntando gente diferente. Michel é, já me ouviu falar essa frase umas 200 vezes, mas eu costumo dizer que para inovar é fundamental juntar gente diferente. Se você pega um time com três arquitetos e pega um time com um arquiteto, uma bióloga e uma engenheiro eletrônica, certamente o segundo time vai gerar um projeto muito mais rico pelo simples fato de juntar pessoas com olhares diferentes, habilidades diferentes, experiências diferentes sobre aquele problema que precisa atacar. E aí tem outro recado aqui. Como é que a gente se encaixa nessa história toda, Fábio? O mundo está mudando e está mudando muito rapidamente. As cidades, as pessoas, as ruas, as fazendas, as fábricas, as escolas, as casas. Os hospitais, quase todo canto que a gente está olhando, está mudando e está mudando por causa do digital. De repente a gente pode fazer coisas únicas que se tornaram possíveis e únicas porque existe hoje a capacidade digital de fabricar coisas. O FabLab é sobre isso. É um laboratório essencial de prototipação da cidade e das coisas. E das coisas, na cidade, ou da cidade com as coisas. Pode parecer que eu boto esse, esses vídeos todos para enrolar vocês, e é também, mas é porque eu tenho um problema nas cordas vocais, eu tenho que parar de vez em quando para tomar água, senão eu me lasco todinho. Mas é, eu gosto dessa fala de Silvio porque ela resume muito bem o que a gente faz. A né? gente é um lugar para juntar gente, para resolver problemas e para criar coisas fodas. E, e esse lugar, o Fab Lab Recife, ele nasce fazendo parte de uma rede que começou lá em 2001 no MIT, é, fruto da inquietação do professor Neil Gershenfeld. É, Neil, ele era retado com a dificuldade que as pessoas tinham de acessar os laboratórios da universidade, né? E eu achava que tem que, tem que, vocês me lembram, tá, gente, quando eu me afastar assim. E o Neil, ele achava que ele ficava retado porque é, poucas pessoas tinham acesso aos laboratórios. E acontece muito no Brasil também. Quem aqui é professor universitário ou professora universitária? Vocês têm um, tocam em algum laboratório não? Então, eu espero que não fiquem com raiva de mim, se for o caso de vocês. Mas o que, é que a gente vê muito aqui é um professor ou uma professora dá entrada num projeto CNPq, aí consegue uma grana, compra um equipamento tal, uma máquina, uma ferramenta, um acelerador de partículas, e aí... É, ele, essa pessoa se sente dona daquele, daquele equipamento, entendeu? Eu até entendo, pô, ela fez um esforço danado para fazer um projeto e tal, ele é responsável pela gestão do, se der uma merda, a turma vai culpá-lo, vai culpá-lo, eu entendo tudo isso, mas ele, normalmente essa galera se sente dona do equipamento e para usar, ou você enfrenta uma puta burocracia, ou, ou entra num projeto de pesquisa do professor ou da professora, ou seja, pouquíssimas pessoas usam os laboratórios da universidade, essa é uma realidade... Que está presente no mundo todo. E por causa disso, o Neil se arretou e resolveu criar um Fab Lab que seria um laboratório aberto e fácil das pessoas usarem. E essa brincadeira começou a se espalhar pelo mundo todo numa velocidade absurda. Para vocês terem uma ideia, a gente inaugurou o Fab Lab Recife em novembro de 2014. Foi 14, não foi, Michel? Em é, novembro de 2014. E na época tinha menos de 200 FabLabs no mundo. O nosso foi o sétimo do Brasil. E hoje, são mais de 2.000 Labs. Eu estou deixando esse 1.800 aí. É, então, considerem que são mais de 1.800 Labs, porque não chegou ainda o número atualizado. Deve chegar nos próximos dias. Mas, são mais de 1.800 Labs espalhados no mundo todo, em mais de 100 países, e 95 deles estão no Brasil. Então, mostra como essa rede está crescendo em uma velocidade danada. E aí, eu considero os Fab Labs como ambientes perfeitos para a difusão da cultura maker, para a experimentação da cultura maker. Porque esses espaços, eles são, na verdade, é, ferramentas para proporcionar a democratização do acesso a essas plataformas de inovação. E tem um bocado de coisa que a gente faz nele, você tem que seguir algumas orientações do FabChart, como estimular o compartilhamento, a colaboração. Tem que ter o Open Day, que é quando a galera usa de graça o FabLab. Lá em Recife, por exemplo, toda sexta-feira, a galera usa de graça as máquinas tudinho, com só precisa levar um insumo e tendo o suporte da equipe da gente. E essa história, ela vem, não só vem se espalhando pelo mundo, como a mídia está cada vez mais prestando atenção nisso, botando o olhar em cima dessas coisas que a gente vem fazendo. É impressionante, como tudo que a gente propõe de pauta para a imprensa, a gente consegue emplacar. Porque a galera acha que está massa mesmo essa história, que o movimento está quente e se espalhando para caramba no mundo todo. Além disso, programas de TV começam a surgir como resultante dessas, dessa, desse potencial e dessas oportunidades que estão surgindo. Inclusive o Canal Maker, que a gente vai lançar em breve. Quem chegou cedo aqui viu o teaserzinho que eu, que eu, que eu coloquei, se der tempo no final roda de novo. Vai ser uma espécie de Netflix maker com programas divididos em episódios, temporadas e tal. E vai ser muito massa. No final, eu repito, quem quiser, pega meu número ali da lista de distribuição, que aí eu vou informar para vocês quando o canal maker for para o ar. Mas, é, o fato é que a cultura maker ela é a nova revolução industrial. Ela, porque ela passa não só por uma nova forma de se produzir coisas em escala, como transforma qualquer pessoa em um potencial criador. Então, é, eu vejo um futuro em que a produção ela passa a ser é, local, mas a criação ela é global. Como isso? Eu posso me juntar com uma pessoa da Itália, outra da Tailândia, outra do Japão, e a gente criar juntos um projeto, e depois desse projeto ficar pronto, eu não preciso montar uma fábrica, produzir uma porrada de produto e mandar para o Japão ou para Tailândia. Eu pego esse arquivo, reproduzo a quantidade necessária para o mercado em que eu estou inserido. A pessoa que fez comigo o projeto do Japão, da Tailândia, seja lá de onde for, reproduz localmente também o mesmo produto que foi feito através de um processo de cocriação. Todo mundo vende, só produz o necessário para o que, que foi vendido ou para o que pode vender, porque se acha capaz de vender. E assim a gente vai redesenhando a forma como a gente produz, a forma como a gente cria, a forma como a gente materializa coisas fisicamente. O mundo foi feito por makers e o mundo é feito por makers. Às vezes a gente esquece que Thomas Edison era um maker, Nikola Tesla também, James Watt era um maker, Rudolf Diesel também. Eles estavam fora das universidades, a maioria deles fora de grandes centros de pesquisa. Os trabalhos que eles fizeram criaram a maior parte da tecnologia que nos cerca hoje. Makers mudam o mundo. E é com esse espírito de tentar mudar o mundo, e de tentar impactar o mundo de alguma forma que seja positiva, que a gente é, vem fazendo tudo que a gente vem botando na rua, que a gente vem construindo as experiências do FabLab Recife. E o tempo todo a gente, a gente se pergunta é, como mudar o mundo, como fazer para mudar o mundo. Outra coisa, quem quiser essa apresentação depois pode mandar mensagem para o telefone que vai estar no final, que eu mando o, o PDF e os vídeos todos que estão aqui estão no YouTube. Então é, é fácil achar, tá? Beleza? É, então não precisa noiar de ficar tirando foto, pode tirar foto também, mas é, para não ficar o tempo todo, quem quiser é só pedir que eu mando a, a, a apresentação depois. É, mas como mudar o mundo? Eu vejo, de, tem, eu, eu acredito na verdade que o, a produção de conteúdos, o entretenimento é uma ferramenta bacana, porque você gera é, é, interesse, inspiração e tal. Você mostrar o que está fazendo para a maior quantidade de, possível de pessoas é muito bacana. E aí a gente participar de programas como Batalha Maker no Brasil é, serve para isso, para mostrar para as pessoas que é massa fazer. O Canal Maker vai servir para isso também, para a gente mostrar para mais gente que é legal fazer coisas, que é possível fazer coisas, mas a transformação de verdade, ela só vai acontecer através da educação. É foda, gente. Ó, e através da educação pública. Apenas 18% da massa de estudantes do Brasil estão nas escolas privadas. Vocês já devem estar percebendo, né? Que a moda agora é ter laboratório maker nas escolas. Né? Ah, porque a gente tem laboratório maker. Ah, porque a gente tem laboratório maker. E se a gente não leva essa experiência para para essa e outras experiências para as escolas públicas a gente só faz fortalecer o gap que separa é, e que aumenta e que amplia a desigualdade no nosso país então é, a gente tem como missão levar a cultura maker e a cultura de inovação para as escolas públicas é isso que a gente vem fazendo em Recife a gente nós estamos em seis escolas públicas hoje, até 2021 estaremos nas 36 do Fundamental 2, impactando 12 mil é, estudantes dentro do currículo das escolas, trazendo essa, a mesma experiência que a gente leva para as indústrias, para as empresas, para a galera desenvolver produtos, negócios, para o mercado e tal. Essas crianças já estão tendo, e todas as crianças da rede vão ter acesso a essa plataforma de inovação que a gente está construindo. Isso em Recife, inicialmente, mas... É, eu sou doido e otimista. Eu acho que a gente vai espalhar essa história pelo Brasil todo. E tem muita gente bacana espalhando essa história pelo Brasil todo. Eu acho que tem pelo menos umas quatro ou cinco empresas sérias hoje levando cultura maker para as escolas. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque eu digo que a gente tenta construir um ambiente de competição. Que existe a competição, naturalmente, em qualquer mercado, mas uma competição em que a galera coopera uma com a outra. Por exemplo, eu estava em Curitiba, ontem, anteontem, no no Let's Go Festival, e aí um, um dono de uma escola do interior de São Paulo veio é, me perguntar como é que a gente fazia para levar a, o projeto da gente para a escola dele, uma escola privada com 700 alunos. E aí na hora eu chamei Fábio, que é do Mundo Maker, que é concorrente da gente, que a base dele é São Paulo. Eu disse, ó, oh, deixa eu te apresentar para Fábio aqui, porque ele é de São Paulo. Se eu te fizer uma proposta, vai ser muito caro. E como ele está aqui pertinho de tu, tu vai conseguir contratá-lo, vai ser bacana e ele é massa, entendeu? Então, é disso que a gente está falando também, novas formas de se fazer negócios e de se construir negócios. Mas, voltando do parênteses, essa revolução que acontece na educação, ela não é uma revolução da tecnologia. Porque se fosse uma revolução da tecnologia, se a tecnologia resolvesse os problemas da educação, a sala de aula não continuaria desse jeito hoje. Ou seja, quando a galera botou o computador na sala de aula, teria resolvido os problemas da educação, não teria? Se tecnologia resolvesse os problemas. E quando botamos, a gente botou o tablet na sala de aula, teria resolvido os problemas da educação, não teria? E resolveu? Será que vai resolver é, com o laboratório Maker? Não vai. Não vai porque te tecnologia é ferramenta. Quem resolve mesmo os problemas são as pessoas. Quem vai fazer a revolução na educação são as professoras e professores que vão ter sua profissão ressignificada de uma forma brutal nos próximos anos. Sim, tem um bocado de profissão se acabando aí, né? porque o robô está substituindo. Uma amiga minha, ela é sócia de um escritório de advocacia em Recife, já demitiu 60 advogados e vai demitir mais 200 nos próximos dois anos, porque está implementando o Watson na, no escritório. Quem aqui, em algum momento da vida, ouviu um tio, uma mãe, um avô, uma avó dizer que filho meu tem que ser doutor, ou filha minha tem que ser engenheira, ou tem que ser advogada, ou tem que ser funcionário público? Esse está fudido. Porque, porque, quem está estudando para concurso aqui, velho, fudeu, velho, porque não, Pode botar 10, 20 anos aí que não vai ter mais concurso, não. É, foi mal, gente. Eu botei medo de alguém aqui, tá? Mas é a realidade, tá? Não vai ter concurso nos próximos 10 anos. É, porra, será que tem alguma garantia de segurança de que você vai se dar bem na vida? Seja lá qual qual for o seu conceito de se dar bem na vida. É, eu tenho certeza que não. Hoje já, já tem robô escrevendo tese de direito, já tem robô fazendo cirurgia. E já tem robô construindo casa. Tem uma empresa da Coreia do Sul que imprime 10 casas populares por dia. Então imagine quando essa tecnologia se popularizar, o impacto do desemprego na, no.. Da, da, deve, ser, deve estar acabando a bateria. Oi. Oi. Vou, vou tentar aqui. Oi. Oi. Oi, oi, oi, oi. Pegador. Vamos ver. Bora. Melhorou, tá vendo? É, de novo perdi o gancho, velho. E quando eu perco o gancho, vira um parênteses, é uma merda. É, mas vamos embora, vamos avançar. Alguém lembra onde que eu tava? Não? A dez... Ah, dez casas impressas, velho. é, é. Eu esqueci o que eu ia dizer depois disso. Vamos embora. Aí a, a, Tem uma reflexão muito importante. Que, como é que eu estou de, é de tempo aí? Estou lascado já? não. 11 minutos só para acabar. Fudeu, velho. Eu me empolguei hoje. Velho. É, eu vou ter que passar. Tem uma pergunta que eu faço sempre, que é qual o propósito das nossas escolas? E aí,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 Teacher, leave them kids alone Hey, teacher, leave them kids alone All in all, it's just another brick in the wall You're just a another break in the wall. E o fato é que a escola é, hoje, ela continua produzindo tijolos, tijolos para encaixar numa paredezinha e pa, tudo padronizado dentro de um formatinho Que a gente tem que seguir porque senão a gente não é normal né? Eu ia entrar num parênteses de normal que não vai rolar agora por conta do tempo Mas pesquisem aí, normose É, é, é uma doideira da porra normose é uma doença que todos nós temos aqui, que é uma necessidade muito forte de se encaixar em padrões de normalidade. É muito doido, estudem isso que é massa. Mas aí tem um, achando pouco, é, teve um, um, uma secretaria de educação de um estado aí do, do Brasil, que eu não vou dizer qual é. E aí, um dia desse eu fiz uma palestra no estado, e aí eu disse que não ia dizer qual era, mas lógico que a galera reconheceu a parada, né? Foi uma propaganda que o governo fez, é, orgulhosa da sua linha de produção de gente. <risos> é, formando gente aqui. Eu achei tão impressionante isso. Eu, eu tenho certeza que isso foi alguma sacanagem de algum estagiário da agência. não vou tirar uma onda aqui, eu tenho certeza que vão aprovar, mas eu vou tirar essa onda aqui. Né? Aí a galera foi, aprovou e botou na rua. velho. Foi uma confusão da porra esse negócio. Quer dizer, será mesmo que é para continuar nessa lógica de, de linha de produção de gente? eu acho que não faz o menor sentido. É, para mim, o propósito real das escolas é ajudar as pessoas a ler o mundo. Pô. Não é botar a galera para decorar conteúdo, decorar matemática, decorar fórmula. Isso tudo é ridículo, pô, porque está tudo no computador. Pô. A gente precisa aprender a interpretar o mundo, a tirar conclusões e a construí-lo construí de um jeito diferente. E aí, Paulo Freire, ele tinha uma frase muito foda, que ele dizia que educação não transforma o mundo. Pessoas, a educação muda as pessoas e as pessoas sim transformam o mundo, entendeu? Então, a gente precisa voltar a colocar a pauta da educação centrada nas pessoas, pô, centrada nas professoras e professores, centrada nos estudantes, nas estudantes. Porque se a gente não fizer isso, velho, a gente está ferrado, porque a gente está se dirigindo para um mundo em que... Big Data, inter, Internet Quântica, Internet das Coisas, inteligência, inteligência Artificial vão impactar e já estão impactando é, de uma forma absurda que o, o futuro do trabalho vai ser foda e cada vez mais difícil para todo mundo. Tem alguns dados muito impressionantes, 65%, das, 65 das pessoas que estão na, no ensino fundamental hoje vão trabalhar em profissões que não existem ainda. 57% dos empregos vão desaparecer nos próximos anos. Agora, o que me preocupa mais não é isso. É perceber que 90% das demissões que acontecem hoje, elas são motivadas por questões comportamentais. Ou seja, as pessoas até chegam tecnicamente preparadas no mercado, mas incapazes de lidar com o erro, de lidar com a frustração, de colaborar com o colega, de compartilhar informação. Então, essas são as habilidades fundamentais quando você passa por um processo de seleção numa empresa e que... Esse processo, ele acontece hoje, não é no futuro. A empresa, quando vai selecioná-lo ou selecioná-lo, ela não está preocupada com a nota que você tirou, se você foi laureado ou laureada na universidade. Estão cagando para isso. Eles querem saber de que forma você pode contribuir para o negócio dela. entendeu? Então, essas são algumas das habilidades fundamentais hoje. Então, eu não estou falando do futuro. E a gente está preparado para isso? Eu não sei, a gente tem feito... Algumas coisas em Recife, a gente tem alguns projetos em Recife que são muito bacanas e que se conectam com a história. A gente tem um programa de educação maker que a gente leva essa pauta para as escolas de empreendedorismo também. A gente tem um espaço maker que a galera usa para criar coisas e para materializar coisas. A gente tem um programa de inovação maker que a gente roda em empresas, na indústria. Tem o um movimento maker que é uma experiência muito massa que minhas sócias tocam. Que é para estimular o envolvimento das mulheres com a pauta de tecnologia. É impressionante é, é, como as mulheres perderam o protagonismo na, na, nos cursos de, de... Quem aqui estuda computação, programação? É, uma mulher. É uma mulher aqui que faz computação ou não? Não? Tem quanto, quantas mulheres na tua turma? Duas, você e outra. Uma turma de 20, mais ou menos. Pronto, tem duas, tem 10% da, da turma... Qual é o nome? Eu não vi não. Depois tu me diz. É, é, 10% da tua turma formada por mulheres. E a gente se incomodava muito porque a, a gente tem uma, a, a escola Maker, e que a maior parte de, de, também formada por, por meninos. E a gente fez uma colônia de férias agora no começo do ano e a gente resolveu fazer um teste dando um desconto de 20% para as meninas para as primeiras meninas que se inscrevessem no, no, no, na colônia de férias. E a gente se incomodava muito porque... É, um dia chegou um pai lá com, com, com um filho e disse, ah, não, porque... É, aí minha sócia perguntou por que a irmã dele não entraria também na, na escola maker. E aí ele disse, não, porque no mesmo horário ela tem o um balé. Aí isso irritou pra caramba. Assim, não não foi nem maldade dele, não. Era realmente um choque da hora. Ele não achava que menina não podia fazer, não. Mas é porque tinha a história do choque e ela curtia o balé, entendeu? Mas isso incomodou muito a gente. Aí veio que massa é, o videozinho que a gente soltou de divulgação do desconto para as meninas. a participação das meninas na na coluna de férias né? foi muito legal essa experiência mas o que é que, como é que tudo isso se conecta o que é que tudo isso tem a ver com a história do como a gente vai consumir coisas em 2054 em 2074 70% da população mundial estará vivendo nas cidades pô isso é, é, é bronca é, hoje eu acho que é 50 e poucos por cento da população que vive na, na, nas cidades e, obviamente, é, isso vai trazer uma série de novos problemas ou vai problemas e vai potencializar outros que já fazem parte da vida da gente. Então, a gente passou a fazer parte de uma rede chamada Fab City. São 34 cidades, como Barcelona, São Paulo, Paris, é, Nairobi, Seul, Recife, passou a fazer parte dessa rede. E o objetivo da gente é trocar informações e experiências para ajudar a tornar as cidades mais autossustentáveis até 2054. E aí a gente aderiu ao manifesto FabCeed, é, com uma série de, de, de, de compromissos de levar mais a sério a questão do meio ambiente, que a galera usa muito discurso de imagem e a gente precisa assumir pautas mais concretas e objetivas. A cidade tem que ser para todas e todos, de verdade. Tem que, a gente tem que fomentar e estimular a criação global com produção local. As cidades são feitas de pessoas e por pessoas, e a gente precisa estimular a participação das pessoas nas decisões, e nas definições do futuro a ser seguido. É preciso investir mais no crescimento através da formação das pessoas e não simplesmente a atração de indústrias ou de empresas, como se isso fosse resolver eh, o futuro dessas cidades. Eh, produzindo e fabricando localmente o que a gente precisa. Mais uma vez, entendendo que tecnologia... É Normalmente, eu passaria uns 5 ou 6 minutos nesses slides, tá bom? <risos> Mas, de novo, entendendo que a cidade tem que ser para todos e para todas. E tudo aberto, com todas as informações abertas para permitir que as pessoas criem soluções para essas cidades, para a gente poder experimentar, para a gente poder criar o novo, para a gente materializar o futuro hoje, porque eu acho que deu para perceber que o, todos esses problemas que eu estou falando que poderão acontecer no futuro, eles já estão acontecendo hoje, já estão impactando a nossa vida hoje. e eu acredito de verdade que fazer é revolucionário e a gente precisa estimular cada vez mais as pessoas a se engajarem nessas pautas, a se engajarem nesse tema, a botar a mão na massa ou mostrar quem está botando a mão na massa ou simplesmente, sei lá, entrar nessa onda com a gente. É tempo de mudanças, de ouvir e ver, de fazer e transformar. É preciso estar atento e juntos somos mais fortes. É preciso acordar. E é nessa hora em que acordamos que começamos a sonhar. A cultura maker propõe, através da fabricação digital, a resolução criativa de problemas, sejam eles de pessoas, de negócios, de cidades, do mundo. O FabLab Recife te chama para fazer parte dessa revolução. Makers, empreendedores, artistas, estudantes e curiosos de todas as áreas. Somos muitos. Vamos compartilhar e concretizar projetos. Gerar negócios inovadores e conectar a comunidade com o futuro. Você tem alguma dúvida de que esse futuro é agora? É isso, gente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse futuro é agora e a gente constrói ele hoje. E vamos seguir aí tentando descobrir como vamos consumir coisas em 2054 refletindo hoje e tentando mudar hoje nosso comportamento de consumo, isso é muito importante. E eu tenho cinco segundos ainda, é, nesses cinco segundos eu vou deixar é, só o, o pin, quem quiser, pega logo o número aí e eu vou botar a tela com o pin do quiz, e aí eu vou para aquele cantinho ali é, para a gente ver, eu vou esperar cinco minutos para a galera responder e depois eu vejo quem vai ganhar os brindes aí, eu acho que são tem um fone de ouvido da, da, da, da Petrobras e dois copos daqueles que você dobra, ele fica bem bonitinho Inclusive, eu pedi para separar um para mim. Para você andar na bolsa e não ter que ficar gastando copo descartável. É... Deu para pegar aí, galera? Posso passar o PIN aí que a galera já está na minha orelha. É... Calma, gente. Eu só tô 30 segundos atrasado da... vai tirar uma foto aqui com a galera? É? Como é que é essa foto aqui? Pronto, vou soltar o PIN aqui. Eu vou ficar naquele cantinho é, esperando cinco minutos a gente botar o resultado. Esse aqui seria o teaser que eu ia passar de novo. Hoje de tarde eu vou estar no, no stand da Petrobras, na área open, e vou falar um pouco mais sobre o canal Maker lá também. Ficou fico que horas, Michel, sabe? Três e meia, 15h30, vou estar no stand da Petrobras. Quem quiser conversar mais também, quem quiser continuar conversando, vou estar ali do lado e segue o. Cadê? Segue o PIN. Pronto. Vou deixar aí enquanto a gente vai desmontando. Pode ser mais cinco, mais um minuto só. Sim, valeu galera, obrigado, viu? Espero que vocês tenham curtido e quem quiser me escolher pode me escolher aqui do lado aqui também.